Mano, o primeiro álbum do Lemicida, pra quem mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, mano, tem todas as figuras de linguagem lá, mano. Pega e escuta aquilo lá, se quer aprender a fazer figuras de linguagem no rap, escuta esse álbum. Tem Vocês vão achar todas, mano, sem brincadeira. Não é à toa que tipo, ah, por que, que um rap funciona outro não? Não é à toa. O negócio, em termos de métrica, de flow, é super simples. E figuras de linguagem, mexe com a imaginação, mexe com a sua emoção, com algo que você não controla. E quando você gera uma imagem na cabeça da pessoa, não tem como deletar uma imagem, né? Quem assistiu a jornada do MC. O mini curso gratuito, lembra que eu falei para vocês? Não imagine um chimpanzé de batom vermelho, laço vermelho, fitas de saia dançando. Você já imaginou? E é isso que o MC da fez no primeiro álbum dele. Ele fez todo mundo imaginar as coisas e, e isso é figuras de linguagem, é rimas de efeito. Hoje as fala do espaço, alterando o curso do na fila, teu pão agora é por quilo. Honro oh, meu filho como quem canta o que vive. João Nogueira na agulha, sai de outro combustível. Eu tive inclusive pensando ao debruçar na janela. Enquanto buscam um sentido pra vida, eu vivo ela.